Hoje estamos visitando a cidade de Bath, que é bem perto de Bristol, que a gente visitou no outro dia. Fizemos um bate-volta de novo de Cardiff. E estamos no ponto principal, que são as Termas Romanas. É onde eles tomavam um banho ali embaixo, tá vendo? A gente acabou de chegar, eu tô muito ansiosa pra conhecer tudo, porque parece muito interessante, muito diferente de tudo que eu já vi. Então vem comigo! que é a primeira nascente de água termal do Reino Unido Vocês podem ver aqui atrás de mim Hoje em dia não dá mais para tomar banho nela Mas tem um spa aqui que eles fizeram justamente para os turistas tomarem banho Porque todo mundo vinha aqui e queria aproveitar né, o que os romanos aproveitavam Eles vinham pra cá como uma espécie de templo Pra eles essa água termal era sagrada Era da, da deusa Sulis Por isso o nome da cidade se chamava Aquas Sulis Hoje em dia a gente chama de Beth e eles têm várias piscinas aqui, essa é só uma delas, que é a principal Mas tem várias outras piscinas, tinha massagem pra você aquecer o corpo, né Porque a água era quente, mas o tempo era frio Tinha sauna, tinha muita coisa para fazer por aqui Era um lugar super de entretenimento, que eles vinham para conhecer as pessoas e tudo mais E no início eles acreditavam que era uma água sagrada, que curava e tudo mais Mas hoje em dia a gente sabe que não é bem assim mas a gente ainda gosta, né? Porque nada melhor do que o banho quente, né? Inclusive eles tomavam banhos pelados mesmo Todo mundo sem roupa e todo mundo junto E aí depois eles começaram a dividir E ficavam as mulheres de um lado e os homens do outro Eles também tinham, serviam comida na piscina, bebidas Porque eles passavam muito tempo aqui, eles adoravam E essa é a atração principal de Beth Então quando você vier pra cá, venha logo cedo pra esse lugar Que é o Roman Bath Museum Porque você leva muito tempo pra conhecer Parece é pequeno, mas é muito grande, tem muitas coisas tem museu, tem... a gente conhece toda a cultura romana da galera que vive aqui há dois mil anos atrás, tem várias apresentações de personagens passando tem muita coisa legal para conhecer, então vale muito a pena, eu tô adorando e vamos continuar por Beth <música> Bom, agora eu tô aqui no final do passeio já, quer dizer, do meio para o final Essa ali atrás é a ponte Foutigny, que é a mais famosa daqui E é onde foi tá gravada a última versão dos Miseráveis Lá essa, essas janelinhas são lojas e restaurantes Então é uma ponte bem diferente por conta disso E esse rio aqui embaixo que tem as cascatas é o rio Avon Que é o principal também da cidade Desse outro lado, logo na frente da ponte, tem o Mercado Central E ele é bem pequenininho, mas tem algumas coisinhas legais e do outro lado da ponte que eu tô indo agora tem o labirinto, um jardim de labirinto, que é bem bonitinho, e tem também um museu gratuito. Aliás, é, aqui em Best alguns museus são gratuitos e eles têm também um City Tour gratuito na cidade, só que ele só acontece um dia. Então quando vocês vierem para cá, deem uma pesquisada para vir no dia que tem mais coisas gratuitas. E como vocês podem ver, está chovendo agora, então tô com capa de chuva. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o capuz Mas tudo bem, porque é o que eu vou fazer agora não precisa muito de sol Eu vou entrar num ônibus de turismo que ele vai para uma parte mais longe da cidade Na verdade, é, você pode conhecer Bess, né, os pontos principais andando Mas dessa vez eu peguei um ônibus e esse ônibus também me dá direito a conhecer a parte mais longe então eu estou indo agora, busquei esse ônibus. E uma dica é, tragam capa de chuva, porque essa região daqui chove muito, mesmo na, no verão, na primavera, enfim, em épocas que deveria estar sol. É normal chover, por isso eu já trouxe a minha de casa. E todo mundo aqui na rua, tipo, anda com capa de chuva, que é uma coisa comum pra eles. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true. Same. This ain't the same They say love heals all It makes it all alright The end time The in time My heart still feels the breaking But you make my world so bright It feels so right It feels so right Beth, que é bem ao lado de Bristol, da cidade que eu fui. Um ponto interessante daqui é que tem muita coisa em homenagem a Jane Austen, porque ela viveu aqui uma época, apesar de que ela odiava, ela deixou bem claro isso, mas em seis romances ela falou sobre a cidade, e tem um jardim em homenagem a ela, tem uma casa de chá e café, que também tem as suas heroínas, e tem a casa onde ela morou, que hoje em dia é um centro de cultura, né? um museu sobre ela. Inclusive, esse museu é ao lado da Gay Street daqui. Por sinal, todas as cidades que eu passei tinham várias referências LGBTs. E logo do lado dessa, dessa Gay Street, você saindo dela, tem um local que se chama The Circus. E se você for bem para o um meio dele, tipo num lugar exato, e falar alguma coisa, a sua voz vai ecoar. Então, assim, é uma cidade que tem muitas curiosidades, muitos pontos interessantes. Vale bem a pena conhecer. E minha passagem foi muito corrida, não deu para mostrar muita coisa para vocês, mas... É sempre melhor a gente ver com nossos próprios olhos, né, ver ao vivo. Então venham pra cá e depois me contem aqui nos comentários o que é que acharam. É isso, um beijo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e confira minhas próximas viagens. Bye, bye!